Fala aí minha gente, aqui quem fala é o Sidoca e pessoal, encomenda nova aí, ó, que acabei de receber aí do correio Isso daqui foi enviado pelo AliExpress, não sei nem o que é ainda pessoal, mas eu vou abrir aí pra vocês acompanharem o que tem dentro da embalagem aí, beleza? Mas antes de tudo pessoal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar aí o sininho de notificações, beleza? Então, vamos abrir esse negócio aí mano Vamos começar a abrir esse negócio aqui então mano, Tô curioso aqui para saber. Uhum. Então tá aí pessoal, o que chegou aqui pra mim foi esse óculos VR da Chinecon. Então vamos abrir a caixa aí e conferir o que tem dentro. aqui é um manualzinho uma franelinha para estar tá limpando a lente aí do óculos E aqui o óculos. Cara, muito legal, cara. o Produto aí parece ser de boa qualidade. Aqui dentro vem um plásticozinho para proteger a lente. Deixa eu tirar aqui esse plástico. Aqui tem uns botões aqui de regulagem da lente. Aqui, para frente e para trás esse do meio aqui é para direita e esquerda ele vem com esses fonezinho aqui ó, regulável muito legal e desse lado aqui ó, é para você estar mexendo no telefone através desses botões aqui para não ter que ficar tirando daqui de dentro o telefone e aqui vem com essa tampa Vem um ímã aqui, ó. Só colocar e pronto. Essa tampa aqui serve para você estar jogando aqui aqueles jogos de realidade aumentada. Aqui é para colocar o telefone. Bem legal. Aqui tem um plugzinha pra estar tá, é, colocando no telefone para estar tá ativando aqui o, o alto-falante do VR. Muito legal, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É, eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser adquirir aí o óculos. Então um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!